E hoje nós estamos aqui com mais uma parte do respeito sobre dúvidas, algumas dúvidas que nós temos sobre a Bíblia. E nós estamos aqui com o Pastor Gilberto e com o Professor Joás, e eles Amém. vão continuar, né, respondendo as nossas perguntas e as que vocês estão enviando também. Pessoal, vamos começar, vamos começar para dar tempo da gente fazer muitas perguntas, que são muitas. Eu acho que vai ter que ter outro programa, vão ser uns quatro, tá, gente? De três a quatro edições do Viva Voz. Vou perguntar lá para os dois, vamos começar lá. Vamos falar de maldição hereditária. Olá. Existe maldição hereditária, pastor, professor? É um tema muito tratado, professor. Pois é. Muito tratado, muito comentado, Carol. Inclusive, é, tem até muitos crentes que acreditam na maldição hereditária. Existe um texto de Ezequiel, né, Joássia? É, que a gente sempre cita eu gostaria até que você citasse <risos> até mesmo, para não ficar nas nossas palavras né? esse aqui é o 18 né? Exatamente. É, é bom ler o contexto todo mas lá na altura do 20 a alma que pecar essa morrerá o filho não levará a iniquidade do pai nem o pai a iniquidade do filho a justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele está é. vendo? É, quando na época do ministério terreno de Jesus tinha um cego aberto o caminho também, né? E os discípulos perguntaram assim, quem pecou? Ele, aliás, o, o pai ou a mãe pecou para que ele tivesse que aí, assim. né? E Jesus falou assim, ah, nenhum dos dois pecou. É isso. E, e, ele está dessa forma para que a glória de Deus fosse manifestada. Então essa questão de maldição hereditária nós não ensinamos dessa forma, não é? E se houver alguma maldição que não seja hereditária, no momento que a pessoa toma a decisão de aceitar Jesus isso é quebrado, não é? Não tem. Nós não acreditamos nessa questão de maldição hereditária. Ai, ah, passou de pai para filho, de mãe para filho. A família lá na quarta geração passada fez isso. Isso é muito complicado não falar há, de uma família. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo. E é? você acha que a confusão vem daquela parte, não sei se está em Levítico, Números ou Deuteronômio, que fala assim: eu sou Deus que abençoa até a décima geração? E que amaldiçoa até a, a, a quarta? Deus, Deus, Deus visitaria a primeira e segunda até a quarta geração. Perção. E abençoaria até mil gerações. né Mas é bom a gente analisar o contexto disso aí também. É, né? Mas você acha que a confusão surgiu desse contexto? Usam esse, esse texto também? É, é um dos textos que são é, usados isoladamente para justificar né, reuniões de quebra de maldição ou coisa do tipo. Né? É, geralmente visando outros fins Que não a libertação de fato né, hum. das pessoas né? Ali o contexto era totalmente diferente. totalmente diferente É bom a gente analisar Nós já falamos aqui no, no programa anterior né Que um texto fora do contexto Se torna um pretexto E daí que surgem as heresias As, as más interpretações E a gente precisa ter muito cuidado com isso aí Muito, muito hum. A gente sabe que... É, é... A hereditariedade, ela traz muita coisa, né? A gente acaba reproduzindo muita coisa que a gente vê em casa com os nossos pais, né? Desde criança. Uhum. É, mas isso não é uma regra, uma regra geral, uma lei que deve ser... Né? Isso não é maldição, é. né? É... Você só repete aquilo que você Sim. vê. Esse texto de Ezequiel mesmo diz, né? no capítulo 18 de Ezequiel, que... Um pai que está sempre cometendo determinado pecado. Vamos trazer né, para a realidade nossa né, um, um, um problema que é recorrente é, na nossa sociedade hoje, né, o alcoolismo. Sim. Né? Um filho cresce vendo o pai alcoólatra né, todo dia agredindo a família, se destruindo, né, acabando com a própria vida. É, e ele futuramente ele pode de tanto ver isso, reproduzir isso em algum nível. Né? É, mas esse texto de Ezequiel diz que mesmo que isso aconteça, se esse filho se arrepender desse mau caminho, né? uhum. é, não está nem falando de arrependimento de salvação, nem de coisa do tipo. Ezequiel está falando de arrependimento do caminho, do caminho. Esse caminho que ele aprendeu com o pai. Se ele romper com isso, né, ele não vai sofrer a mesma maldição do pai. Porque ele rompeu, ele mudou o ciclo. Né, mudou a, a trajetória e tem tantos outros, outros fatos assim na Bíblia, por exemplo, a história de Jabes, um trechinho tão pequeno, né mas fala isso aqui. foi mais nobre que seus irmãos, mais nobre que seus irmãos. Mas ele falou assim: ó, Eu não quero ter isso aqui. E ele fez um, um, um voto com o senhor: Se o senhor me fizer isso, isso e isso, se o senhor me abençoar. Né? E Deus cumpriu isso na vida dele. Ele não aceitou carregar a história do nome dele, ele quis uma mudança de vida. E Deus abençoou que fosse transformado e mudado, e isso não aconteceu. Essa, vamos dizer assim, essa história ruim que ele carregava no nome, não repetiu na vida de Jabes. O nosso pai da fé, né? das maiores religiões monoteístas hoje, né? e da história, né? uhum. é, Abraão era, era filho de idólatras, vivia Sim. numa sociedade de idólatras, né? cresceu é, no meio uhum. da idolatria, e Deus chamou ele e ele deixou a idolatria verdade saiu para outra terra para outra outro estilo de vida verdade. e hoje todas as famílias da terra são benditas abençoadas por causa dele é, é, é, é. é aí se cumpre aquele verdade. verso que a gente trouxe à memória aqui verdade né, aí faz sentido verdade verdade eu já ouvi né crentes mesmo falando que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus isso é bíblico esse versículo existe fala um pouquinho sobre isso é outra também, né, Jorge? <risos> Sempre vem um, um inventando, faça a tua parte e da minha ajudarei. <risos> é são coisas assim, são um textos assim. Mas esse versículo também não é bíblico. Não existe. Não, não é versículo. Não é versículo. É, essa frase, ela não é bíblica. Eu não posso chamar de versículo, né? Essa não frase está é no, no, no Corão, né? No Corão, no, no livro sagrado de uma outra religião. Né? É. Não é do cristianismo. Mas o princípio acaba sendo bíblico. Né? Deus é soberano sobre todas as coisas. Né? A soberania de Deus é uma verdade tanto empírica quanto teológica. Né? A gente é encontra esse, isso em toda a Bíblia, né? em todo o texto bíblico. Deus é soberano sobre tudo. Né? É, é, o, o Senhor, nosso Senhor Jesus, ele chegou a dizer que ele conta até os fios de cabelo né, da nossa cabeça. Né? Ele cuida até dos pequenos pardazinhos, né, que ninguém considera, mas ele cuida deles. Né? Então, é ninguém dá valor nenhum para o pardal. Aquele quinto pardal então, que ele fala lá em Mateus 5, esse não tem valor nenhum, ele nem é, é contado na hora de vender. Né? Mas é, o Senhor cuida deles, né? o Senhor Jesus disse isso. Então, ele é soberano sobre tudo, não tem nada que acontece em lugar nenhum do universo que ele não saiba que, que vai acontecer, que está acontecendo. Nesse caso o contexto é, é verdadeiro Sim. Nesse caso o, caso o contexto, contexto é, verdadeiro. é verdadeiro O verso não existe Por isso que a gente precisa analisar fatos Precisa analisar de uma forma bíblica Mas não, é, não está na Bíblia não. A, a frase, não. né? Eu, não Se fosse a Corão, né? Sexta é. surata, versículo 59 é. Mas a gente não lê o Corão, né? A gente verdade, lê a Bíblia. Bíblia Nós estamos falando da Bíblia Nós estamos então, falando da Bíblia é é. E tá, tem algumas né, confusões né, todo mundo fala, nós sabemos que na Bíblia Existem duas pessoas lá né Que é relatado que foram arrebatadas Enoque e o profeta Elias uhum. São essas duas pessoas né uhum. E eles falam lá né, Há uma Confusão, eu acho que na passagem Eles falam que Elias subiu aos céus Em uma carruagem de fogo Isso aconteceu? O texto fala desse jeito? Pastor. Deixa eu, abrir aqui, é, deixa eu abrir o texto, aqui. O texto mas é Impressionante que empregação A gente é, temos pessoas assim que empolgam, né? empolgam e falam coisas assim sem analisar o texto mas o texto é claro que não foi numa carruagem de fogo ele não subiu na carruagem não, de fogo não foi num redemoinho redemoinho é. está na mão indo eles andando e falando eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou né Elias e Eliseu foram separados pelo cavalo de Verdade. fogo pela carruagem de fogo e Elias subiu ao céu num redemoinho. Bíblia responde Bíblia. É. Então não ele redemoinho. subiu ao céu num redemoinho, não Bem foi claro. na carruagem de fogo. A carruagem de fogo foi um artifício que o Criador usou para separar os dois, porque Eliseu não queria largar o homem para nada. Né? É <risos> queria até as bênçãos dele, né? é verdade, ser, ser herdeiro das mesmas bênçãos. Né? E aí Deus precisou separar os dois, né? de tanta fidelidade que havia, Deus mesmo teve que separar os dois, senão ia ter que arrebatar todo mundo junto. Né? Minhas, é. Eliseu, ia ter que... É, ia ter que subir os dois. É. O interessante que, é que é, quando a gente analisa esse texto, existia, existiu essa figura dessa carruagem de fogo e os cavalos de fogo. Existiu, está aí na Bíblia. Só que ele não subiu na carruagem, conforme muitos falam, e sim no redemoinho. É a Bíblia. Então, existe, existe uma disciplina na teologia, né, que é a, a hermenêutica, que é a arte de, da interpretação e a exegese, que é a, a arte de esmiuçar esse texto, que a gente vai aprendendo a, a dar uma, uma triturada nesses textos e trazer isso da forma que é. Agora, a grosso modo, não pode falar desse jeito, ela é. subiu na carvagem de fogo. Isso aí não pode. Tem outra parecida com essa, né? Porque... Sem assim a gente ler o texto, eles falam quando da conversão de Saulo, uhum. né? Saulo, que é o nosso apóstolo uhum. Paulo, fala né, que quando ele teve ali o encontro com Jesus, ele, na hora que ele ficou que ele caiu do cavalo. Existe essa figura, o cavalo, sabe? ele caiu do cavalo. Uhum. As opiniões divergem muito <risos> isso aí, né, Joás? Quando a gente olha em Atos capítulo 9... Parece verso, no, quatro. verso 4, né? tá lá. E Paulo repete essa história mais duas vezes. Se não me engano, no capítulo 22. 22, verso 7. Isso, e no capítulo 26 também. Que ele fala na defesa, quando ele está em Roma. E literalmente, literalmente, ele caiu, ouviu a, a voz, mas quem estava com ele não ouviu. É, mas literalmente existia esses é. personagens lá. Não, mas ele caiu, esses, mas não foi de um cavalo. Dizem, esses textos Sim. mostram ele caindo ao chão. Sim. Mostram a voz falando com ele, né? ele vendo e ouvindo, né? os homens com ele só ouvindo, né? e não viram nada, é, e a luz acabou, chegou a cegar ele, né? todos esses textos falam isso, mas não fala nada de cavalo. É. Né? o texto bíblico não diz que ele caiu do cavalo e nem que tinha um é. cavalo lá é. essa e inter... algum essa interpretação ele estava, né? é. essa interpretação é mais é mais assim a questão mais é, histórica e histórica. cultural né? ah. é, aquela distância costumava se ir montado Isso. Né? Isso. É, e o cavalo era um, o um animal mais veloz transporte né? um transporte mais veloz naquela época então é, Subentende-se que foi do cavalo, mas não, é. o cavalo não está lá no texto. Então a gente não pode afirmar com todas as letras, uhum. né, com toda certeza, com convicção assim, né, que ele caiu do cavalo. Uhum. Né? Agora, quando a gente analisa o texto, é, altera o fato dele ter caído? Que isso, é do cavalo, do camelo. É né? isso é irrelevante. Isso é irrelevante o animal. O fato é que ele caiu e aconteceu o que aconteceu. Só que isso é um capricho. Numa pregação, num estudo, né? num, num momento igual esse a gente está aqui para tirar dúvida, esse momento agora é muito oportuno para a gente falar disso. Só que numa pregação, alguém fala assim, ah, Paulo caiu do cavalo, carro do caminho Isso não vai alterar, isso não altera o conteúdo da mensagem. É, a gente sempre fala isso, tá, professor, tem coisa que altera, e altera para pior, altera assim, é, corrompendo o, o texto. Agora, tem outras coisas que não mas o fato é que ele caiu, mas não podemos afirmar mas que foi do cavalo. <risos> e deixa eu fazer outra pergunta aqui. É, as pessoas, né, eu já ouvi falar que, né, quando Deus, né, vai falar, não, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas não foi isso, né? Ali é só questão de idiomas, né? Um, é. um era no romano, o outro é é, é, uma, é um hebraísmo, né? Paulo é, trouxe a palavra do nome, Shaú, para o grego koine, né, Sim. que é o grego do Novo Testamento. É, e aí ficou Paulo, né, mas é, é, em algum momento do texto ele passa a ser chamado só de Paulo. Né, mas é, essa mudança de Saulo para Paulo não foi algo do tipo igual acontecia no Antigo Testamento né? Nicole, de Jacó, né? Abraão para Abraão, Sarai para Sara, né, Jacó para Israel. É, não foi, foi não foi desse nível de mudança, né? Foi, foi o texto foi foi mudando, né? Mas não tem não teve esse momento em que Deus chegou e mudou o nome dele. E o significado é o mesmo basicamente no, nos dois idiomas, né? A prova diz que quando Jesus aparece a Paulo no caminho de a Saulo, né? Uhum. A caminho de Damasco, ele, ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? É, isso foi só uma questão de transliteração. E Paulo pregava muito para os gentios, e entre os gentios usava a cultura grega. A grega. Eu uhum. acredito que ele mesmo né, é, preferiu ser chamado pelo nome grego, por Paulo. Ele preferiu ser chamado de Paulo ah. do que de Shaul, por conta do, da, da gama de significados que tem no grego, que no hebraico às vezes falta no hebraico você tem os significados de shau mais para pedido a Deus é, tomado por empréstimo de Deus né, ou coisas desse tipo né pedido tomado por empréstimo né, é, é, e no, no grego Paulo tem mais um, um sentido de pequeno né de humilde né, e ele ele se declarou algumas vezes como menor dos apóstolos e ele ele se declarou pequeno né, humilde, é, então é, talvez ele mesmo Paulo tenha preferido é, que chamassem ele só de Paulo, não de Shaú mais, uhum. né, por causa dessa mudança que a gente percebe no, pró no próprio texto bíblico, mas também a gente não, não pode dizer isso com, com tanta certeza, né? E, e um outro fato muito importante também nessa, nesse, nessa história de Paulo, né, desse, desse nome, é que os pais deles, os pais dele, né? Um era grego o e, outro e, era era e, é e o outro era judeu. Então, assim, é de uma linhagem judia. Então, assim, a gente ainda tem uma forma, a gente pode analisar, ter uma forma de análise textual, a gente pode empregar isso também. Será que o pai é. chamava de um jeito a mãe de outro? Não é? Mas que podia, né podia, uhum. eu, eu podia lembrar disso também, né? E explica pra gente a última pergunta desse bloco. O que significa realmente a glória da segunda casa? Tanto lá né, no Antigo Testamento, acho que né, já agir, fazia agir. uma referência ao, ao, ao tempo né, do Novo Testamento depois ali. Uhum. Isso é um contexto muito histórico. Eu, eu vou iniciar o Joás vai complementando e assim é o que a gente faz. Né? Já funciona assim nas EBDs, né E Dá muito certo, isso é muito bom. <risos> é uma linha de pensamento que a gente tem, que a gente trabalha e isso é muito legal quando a gente... Consegue harmonizar isso aí é... Vamos voltar Na história O primeiro templo construído, Solomão. Salomão Depois esse templo foi destruído Sim. E Tempo depois do povo ir para a cativeira E ficar lá 70 anos O povo voltou para Israel, voltou para suas terras uhum. Então nesse interim Zorobabel reconstrói Esse templo que havia sido destruído né? Então o povo falou, espera aí é, o povo começou a menosprezar Nossa pai, mas aquela pompa que tinha o tempo de Salomão aquele, que, Aquela luxuosidade Que, que o tinha tempo tempo, que o tempo de Salomão era riquíssimo né? Né? A glória que tinha naquele tempo Quando Salomão orou Está né? lá escrito nos reis também nos, uhum. Nas crônicas dos reis de Israel Será que vai ter aquela mesma glória? Aí nesse inteirinho Deus levanta o profeta Jean e fala Opa, a glória da segunda casa Será maior que a da primeira então é nesse contexto que esse versículo está tá, tá escrito, está tá exposto. Né? É, o próprio versículo tem um contexto que eu acho que vale a pena a gente Ótimo. trazer à tona. Né? A partir do verso 5, ele está lá no verso 9, a partir do verso 5, eu acho que a gente clareia um pouco. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não tem mais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro de um pouco, Farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será, será ainda maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É, então, é, é, aquele templo que foi reconstruído por Herodes, né? uhum. é, foi maior do que aquele que Salomão construiu? Teve mais ouro? Teve mais glória? Não. Né? De que glória ele está falando? Foi naquele templo que o Senhor, o Messias prometido desde... Da saída do Egito, desde antes disso uhum. até, né? Se a gente levar em conta uhum. lá Primeira a palavra, lá em Gênesis, né, a mulher ainda. Uhum. <risos> é, é. Então, é, aquele Messias pisou naquele templo. Então, a glória estava é, é, incomparavelmente muito maior. Muito maior, muito maior do que aquela que estava no templo de Salomão. E olha que no templo de Salomão, ninguém que estava dentro conseguia sair, ninguém que estava fora conseguia entrar, porque esbarrava, né? Batia na glória e voltava. Não conseguia entrar por causa da glória. né? Mas a glória do segundo foi maior ainda. Verdade. Porque o filho de Deus, né, encarnado, uhum. né? em carne e osso, né? Deus em carne e osso, pisou naquele templo lá. Os fatos que marcaram os templos, é que dita esse texto aí? É, esse é um texto profético. É. Um texto que teve o um cumprimento, tanto ali presente, mas assim, a partir daquele momento começou a a cumprir essa palavra Até mesmo, porque o povo estava tá voltando depois de 70 então, anos cativeiro. Uhum. então esse, esses fatos que cercaram né, esses acontecimentos que foram no templo é de que o profeta está se referindo então nada se compara a manifestação né? o pastor Billy Graham falava um negócio muito interessante que o dia mais vamos falar assim, o dia marcante para o ser humano não foi quando o homem saiu da terra e pisou na lua foi quando o Filho de Deus uhum. saiu do céu e pisou na terra. terra. Então isso aí é uma glória indizível, imensurável. É. Imensurável. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta no segundo bloco. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado.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 Voltamos, estamos no segundo bloco, é, vamos, então vamos lá, vamos continuar, para dar tempo. Vamos falar agora do assunto polêmico, dízimo, dízimo. É bíblico, aí tem uns que falam que dízimo era só para lei, não é para graça, o que, que vocês falam sobre isso? <risos> e aí, pastor? Nossa, aí? é, <risos> é jogar gasolina no fogo, né? não é, Carol? É tá polêmico. Bom. Tá bom. Mas, sim, nós não vamos correr do assunto também, né, Jorge? Uhum. É, tem muita gente que me pergunta assim, pastor, mas o dízimo é bíblico ou não? Vamos definir, vamos por conceito. Dízimo é bíblico, é a décima parte dos, do que a gente ganha. Vamos falar assim, dízimo, a décima parte, é bíblico. Aí ele fala assim, mas isso só aplicava só o tempo da lei. Então, beleza. E Abraão? Abraão viveu num tempo antes da lei. Como é que você aplica isso? né Novo Testamento, a pergunta, eu vejo mais isso aí como uma justificativa de quem não concorda com o tema. Então, alguém que não concorda com o dízimo, vem questionando isso aí. Mas e o Novo Testamento? Tem, que, o que a Bíblia fala no Novo Testamento? Bom, nós teríamos que ter um tempo aqui para discorrer o assunto, mas que é embasado biblicamente o dízimo, isso aí não tem o que se discutir. Né? E, é, um dos profetas que mais falou, Malaquias, falou muito sobre o dízimo. Né? Uhum. E para quem é dizimista, para quem oferta na casa do Senhor, na obra do Senhor, eu tenho certeza que não falta bênção, tanto espiritual como bênção material. Então, é, assuntos assim a gente julga muito pelo resultado. Eu julgo assuntos assim muito, nesse caso, muito pelo resultado do que pela própria essência de quem, eu estou falando de quem, não do que, de quem está questionando é, a autoridade bíblica é, no Novo Testamento. Então, tem muitas igrejas que não concordam. Tem igrejas, por exemplo, que administram recursos de outra forma. Mas o dízimo é bíblico, em pleno século XXI. E outra, se eu falar que é só o tempo da lei, né? tudo bem, só o tempo da lei, Jesus veio cumprir ou ele veio abolir, é, abolir a lei? Ele veio é cumprir. Então pronto. Então tem vários questionamentos aí, biblicamente, né professor, que a gente pode falar disso aí. Então é, eu vejo que isso é mais desculpa. É tá? quando envolve dinheiro a... Toda questão, ela complica, né? Eu, eu, eu vejo é. também para esse lado, só envolver dinheiro aí... Eu vejo autoridades, quando o assunto é dinheiro, né? Uhum. É, fora da religião, né? Recomendando o dízimo. É, não do jeito que a gente entende, né? Uhum. Mas recomendando. Você tira 10%, no mínimo, daquilo que você tem de, de, de, de lucro no seu capital, investe em, em caridade, né? É, doa 10% do seu tempo. A gente vê autoridades em, em, em finanças falando isso. Robert Green, uhum. Dale uhum. Carnegie né? o Kiyosaki, né? pai, rico, pai, bom, bom. É, pai Rico, Pai Pobre. Muito bom, muito bom. Pai rico, pobre, Então né? a, gente, a gente vê autoridades fora recomendando a prática uhum. e gente dentro falando, ah, isso é coisa lá da lei, isso é coisa, isso não existe mais, a igreja não precisa de dinheiro. É é, Deus foda. não precisa de Gente descontextualizada. Né? É. <risos> é, o Jorge falou um negócio muito interessante, do, do pai rico e o pai pobre, ele faz uma citação de um livro muito bom, que eu já recomendei várias vezes, já comprei esse livro, já deixo presente para alguém, O Homem Mais Rico então. da Babilônia. Já falamos sobre esse livro. O contexto desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, né, o pai rico e o pai pobre saiu desse livro. Tanto é que ele faz citação. Nesse contexto do, pai, do Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala o seguinte, que isso é, isso, é, isso é coisa que a gente estuda na faculdade, muita gente estuda sem saber o contexto, então vai um eu, vai eu ensaio também. É, 60%, vamos dizer assim, eu ganho mil reais, então 60% de mil reais é para mim manter as minhas despesas da casa. Uhum. É, aluguel, água, luz, compra, etc. Ah, se eu não consigo viver assim, então precisa recalcular. 20% é para mim pagar as minhas contas, então eu não posso fazer conta acima de 20%. Uhum. Né? Então eu tenho 80%. 10% é para a minha economia, que eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. E 10%, o autor desse livro fala, e 10% é para os deuses. Claro que ele está falando uma linguagem babilônica, é um livro muito antigo. Então, olha autoridades né, que nem temiam a Deus, né? eu estou falando assim uma linguagem é, é, lá do livro, mas orientando as pessoas a, a terem essa relação, essa relatividade com Deus e também com, com a igreja, com a comunidade que ele vive. Eu tenho certeza que isso não vai fazer falta para ninguém. E se alguém fizer isso aí, né, pensar que está fazendo alguma coisa para justificar ou fizer de forma com, é, de, em contenda, uhum. resolve também não. Isso, isso, isso é interessante, porque tem dizimistas né, que... É, até se declaram dizimistas fiéis. Nunca uhum. deixei de dizimar, né? de, uhum. dar, de dar o meu dinheiro, de entregar. É, né? De dar, né? Devolver, é, né? Devolver. Os 10%. <risos> devolver porque... é, mas assim, eu devolvo os 10% do, do, da minha renda para Deus, porque esses 10% são de Deus. Né? É, e os outros 90% são de quem? No, uhum. não, é, não é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos, tudo que eu tenho não veio dele, eu não sou mordomo do que ele me dá, uhum. eu não sou dispenseiro, então eu, eu sou só um servo que cuida da dispensa, não, uhum. tudo que eu tenho não veio da mão dele, da bênção dele, da graça dele, uhum. então como que 90% é meu? Não é, é tudo dele. Né? É, então tem dizimistas também equivocados, né? é, dos dois lados tem gente equivocada. Ele, né, e, biblicamente ele está te pedindo só 10% né, para você devolver, é, né, não pedindo, você devolver. Na verdade, Carol, eu sempre ensino isso, tá? Eu sempre ensino isso à igreja, que o dízimo está ligado à gratidão. No momento que eu sou grato a Deus pelo que Deus me deu, eu retribuo a comunidade que eu vivo. Tá? Então, se, se as pessoas souberem o que as igrejas fazem com a administração do dízimo... Aí é, vai ver que a igreja faz muito mais e poderia fazer muito mais se o meu coração fosse mais aberto para isso. Tá? E tem muitas bênçãos espirituais sobre essa questão de dízimo, de oferta na casa de Deus. Tem muita coisa espiritual nisso aí. Na verdade o dízimo é espiritual né? e a gente não pode abrir mão disso aí não. E já que o senhor falou de dízimo Chique e oferta, mas... são diferentes. Dismo e oferta são diferentes diferente. Existe até mesmo, se a gente for olhar de oferta Existem as ofertas alçadas uhum. né? O Antigo Testamento trata muito Essa questão de oferta alçada O que, que é oferta alçada? É uma oferta para um fim específico, por exemplo Alguém está com necessidade de é, A casa dele está em de casa tem tempo de perder aquilo ali Porque está desempregado, a crise está aí Então a igreja tira uma oferta para aquele fim Isso é oferta alçada É uma oferta, vamos dizer assim Esporádica para um fim que todos sabem o que é, tá, diferente do dízimo, que é diferente de outras ofertas também, né? espontâneas e por aí vai. E a igreja não tem falta disso não, tá? Não, nunca, nunca, jamais. E jamais. agora vamos lá, outro assunto polêmico, vamos responder biblicamente, <risos> bebida alcoólica e tatuagem, não. são Eita. pecados. <risos> Essa é uma boa para perguntar para o André Valadão. Não é? <risos> ah, há muito radicalismo em cima disso aí, né? É, vamos por etapa vamos por vamos etapa. etapa. Vamos falar da bebida alcoólica, tá? Sim. Uma vez eu fui aconselhar uma pessoa e ela me perguntou assim: Mas eu tomo só um pouquinho? E eu ouvi isso aí há uns 30 anos de um pastor em um aconselhamento também. Eu era moleque na época, eu ouvi isso. O pastor falou assim: Você tem uma garrafa de veneno, você tem que tomar só um pouquinho? <risos> Eu não, mas vamos morrer então, pois é. Então, considera a bebida alcoólica nessa proporção. Porque hoje você toma um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho, daqui a pouco você está viciado. Ah, mas Paulo orientou Timóteo a beber um vinho por causa da enfermidade na, na, no estômago. Era realmente o um vinho, igual nós conhecemos hoje? Tinha adição de álcool? A fermentação lá a gente não sabe como que era feita. Né? A fermentação é a mesma de hoje. Era, pastor? A mesma, não tinha. Não, Mesmo tinha, hoje, não, assim, não, tinha não tinha pasteurização, adição, né? Não tinha não tinha adição, não tinha adição. Mas tinha outros métodos e... de, de conter a fermentação. Ah, você hum. quer ver um negócio que é antigo? Por exemplo, Noé, olha, olha a lambança que foi a, essa história de Gênesis. Noé, é, acabou de fazer um negócio extraordinário para Deus, daqui a pouco vai lá, plantou uma vinha e fermentou, o vinho fermentou, bebeu, o que, que aconteceu com ele? Passou... Ló também, não? Ló também. As filhas? Ló, exato. Olha para você ver, é uma situação complicadíssima. Então é um negócio complicado. Né? É um negócio assim, é. a gente precisa evitar. É porque gera a embriaguez e que te tira do seu estado. O que, que Paulo falou? Todas as coisas me são? Lícitas. Nem todas me convêm. Qualquer cidadão, qualquer crente, qualquer crente, você falar assim, eu vou ali comprar um cigarro, ele vai lá e compra. Agora pergunta se você fuma? e isso que Paulo fala, que Cristo nos libertou, isso aí. Eu tenho domínio sobre aquilo. Eu tenho domínio. Então, quando a gente tem domínio sobre uma coisa, a gente mostra que Cristo é superior na nossa vida. E as questões de bebida, isso aí é um caso muito sério, tá? É. Muito um O texto de Paulo é ótimo, né? Todas as coisas é. me são lícitas, mas eu não me deixarei escravizar, dominar, por nenhuma delas. Né? É, é, é. Quem acha que que, que deve beber que beba, né? Se, se for escravo disso, você é escravo de uma coisa que, né, Uma coisa, uma bobagem dessa te de escravizar, né? Verdade. Então que era já... melhor não ter bebido, né? Então, é muito melhor de quem tem essa posição de se abster, né? É muito é uma posição muito sábia. Né? Na dúvida é melhor não não experimentar, porque sabe se lá qual a sua resistência para para um copo que seja né, Para meio copo que seja De qualquer bebida que seja Sabe-se lá o que que vai, no que, que isso vai terminar né, Olhe em volta Olhe os estragos um que o alcoolismo causa Olhe, dá uma olhada na, na, na, Nas redondezas, na vizinhança tá daí, né? Você sempre vai conhecer uma família né? E um outro fato muito interessante também Digamos que o sujeito está lá Num, num, num bar né, Vamos falar assim Quem não bebe em casa está lá num bar de repente ele não está bebendo De repente ele não está bebendo uma cerveja Está bebendo um baré cola, as garrafas são, uhum. são semelhantes Passa um desavisado lá e vê Não, o camarada está bebendo cerveja Não é cerveja, é baré Então nesses casos, assim, eu fiz questão de contar isso A Bíblia nos orienta o que? Fugir da aparência do mal Se só a aparência já faz mal Agora imagina o mal propriamente dito então, Essas coisas precisam ser evitadas isso não, isso não compete com o nosso caráter cristão isso não compete com o nosso padrão cristão. Isso não compete. Eu acredito que são coisas que desagradam o Espírito Santo e que ele não fica feliz com isso. Está é, escrito que a, a nossa sobriedade, né? a nossa é. equidade deve ser notória o tempo todo. Né? A hum. gente tem que se manter sóbrio o tempo todo. Verdade. A nossa vida é um culto. Né? Hum. E o culto que agrada a Deus é o culto racional. Hum. Né? Então, qualquer coisa que tire sua racionalidade ou que reduza em algum nível, né, é, você deve evitar. E Paulo é fala muito, muito bem né, sobre esse culto racional a Deus, né? É Tatuagem, Tom? Então. <risos> é um assunto bem polêmico, <risos> bem polêmico, assim, que isso há divergência de opiniões e opiniões né, professor? Tem, tem coisa que é melhor Mas gente... tudo que passa pro, pra, do exagero... É, é, é algo que você entendendo que é permissível ou não, é algo que deve ser analisado com muito cuidado. Né? É, a, gente, a gente vê a incidência cada vez maior de câncer de pele decorrente de, de, do uso de tatuagem. Né? É, então você tem que pensar, você vai... Cê vai é, conviver em paz com um câncer lá no futuro, só porque você quer um negocinho, um coelhinho que seja pequenininho, uma borboletinha, sei lá o que, que é que você quer, né? ou você vai fazer um olho de tandera na, na, na testa, né? tandera. seja lá qual for a tatuagem que você for fazer, você está é, é, disposto, a, infre... você tá disposto a, a enfrentar mesmo. um câncer de pele por causa disso, né? é, sem falar que pode, pode vir um arrependimento. Ah, aquele nome que você tatuou, você está disposto a é. levar ele para sempre? E é se, isso, e, né? E se essa amizade acabar? E se esse relacionamento findar por algum motivo? Então tá bom. Ah. É, deixa eu te interromper, que eu tenho uma amiga, uma, uma amiga de faculdade. Uma vez ela tinha um namorado e tatuou o nome dele, bem grande, você pega o pescoço assim. Aí o namorado terminou com ela. Ela foi arrumar um cachorro com o mesmo nome, ficou resolvido o problema dela. <risos> Só para quebrar Muito o gelo boa. um pouquinho. Foi nela. Mas, assim, é, tem, tem, alguns, tem algumas questões, Carol, como essa. Que isso pode variar assim, de interpretação, de denominação, de coisa assim. Então, se a gente der uma resposta assim, generalizada, pode. a gente pode correr risco assim, de ferir algumas coisas, ferir alguns princípios. né? Nós estamos falando de princípio bíblico. né? Então, tem coisa que a gente... É, Também tem coisa que é melhor, encaixa né? naquele versículo, né? Nada... É. Perfeitamente é, Tem uns, uns negócios que não alteram nada né? é, Pastor Professor Joás é, Tem uma dúvida Que as pessoas às vezes não entendem Porque lá vamos, vamos voltar lá no Antigo Testamento Quando Deus quer tirar o povo do Egito né? Vai tirar o povo dele lá do Egito Ele envia as dez pragas e ele sempre fala, né, quando o faraó permitia, aí fala assim, Deus endureceu o coração de faraó e faraó não permitia a saída do povo. Aí vinha a praga. É, o que significa esse... Por que, que Deus endureceu o coração de faraó? Ele já, já tinha permitido eles saírem? Ou aquela permissão não era permissão realmente verdadeira? Foi Deus... Como que Deus endureceu aquele coração? As pessoas tem muitas dúvidas a respeito de esse endurecer, né, que Deus endureceu o coração dele. É, é, é interessante esse texto, esses textos que falam do, do coração endurecido, né? É, você vê dois, três versículos de, de distância, né, dizendo que o coração de Faraó se endureceu é, e dois, três versículos depois Deus endureceu o coração de Faraó, né? Você vê é, isso acontecendo assim, uhum. né? foi faraó que endureceu, foi Deus que endureceu, foi faraó que endureceu, <risos> <risos> né? você vê no mesmo texto é, essas coisas e gera confusão mesmo, né, um leitor desavisado, né, ele não vai entender o texto, ah, mas... né, é, buscando outras fontes você vai ver que isso tem até, está até muito ligado à própria cultura egípcia, né, mas, por não dominar o assunto, eu prefiro não entrar por aí. Mas é, eu sei que tem algo a ver com a cultura egípcia de sepultamento, né? aquela coisa de mumificação. Tinha uma questão de, de coração de pedra envolvido. Mas esse é um outro assunto. É, a questão de Deus endurecer fala da soberania de Deus. Né? É, a impressão que um, um leitor é, tem à primeira vista é que a ah, faraó deixou o povo ir. Mas Deus endureceu, é por isso que o povo não foi. Então é Deus que não deixou o povo ir. É, a, a impressão que se Sim. tem à primeira vista é essa. Mas não é de fato isso que está acontecendo. Todas as vezes você vê faraó dizendo, ah, então vai. Né? Ele impõe uma condição, que não era do desejo de Deus. Né? Deus queria que o povo saísse para celebrar uma festa no deserto, para adorar a ele, uhum. né? é, e para ir para uma terra que ele tinha prometido dezenas de anos antes né? É, então é, é, você vê que as, as condições que Faraó impunha é, mostravam que o coração dele estava fechado para o fato do povo ir né? então é, é, ao mesmo tempo que o Faraó tinha o um coração duro Deus é, acentuou de alguma forma isso ou quis revelar através é, do texto de Moisés que ele é soberano sobre todas as questões, né? E quando se trata de um povo eleito, como era o caso, né? aí a soberania dele é ressaltada de alguma forma, né? Muito bom. É um outro fato também, Carol, muito importante esse aí, que eu gosto sempre de pensar, é que coração aqui não é a máquina que pulsa o sangue. Coração aqui é mente. E, e quando fala endurecer, o contexto de êxodo, que significa saída... Era exatamente Deus, Deus, tirar o povo dele lá do Egito depois de 430 anos e Deus revelar a glória dele naquela terra. Isso já havia sido falado por Deus a Abraão há 80 anos. Muito uhum. tempo atrás. Muito tempo. muito tempo. Muito tempo. Então, a intenção de Deus ali era mostrar quem era Deus no meio de uma terra onde tinha vários deuses igual por exemplo, cada Deus, cada praga daquelas 10 pragas, Deus estava ferindo uma divindade egípcia. Sim. Então, uhum. cada vez que passava, a gente fala isso, e algum crente desavisado que não gosta de ler Bíblia, né? As três primeiras pragas das 10, as três primeiras pragas, até o povo de Israel sofreu com elas. Uhum. Na quarta praga, que ele. Deus falou só assim, a partir de amanhã, nessa quarta praga, eu vou fazer uma separação entre todo o Egito e a terra lá de goze Então, exatamente para mostrar o quê? A soberania, a graça, o poder de Deus e tantas outras coisas. Então, esse endurecer do coração de Faraó fazia parte do processo pedagógico de Deus de ensinar tanto o povo do Egito, principalmente com o povo de Israel. Isso fazia parte. Se vocês tiverem alguma dúvida, gravem um vídeo, mandem para nós. Né? A gente gostaria muito que fosse por vídeo, mas também pode enviar né, o Perguntas mesmo Escritas através das nossas redes sociais, que a Dani vai colocar aqui do lado da tela. E nós estaremos aqui para responder para vocês, né, biblicamente, com todo amor e com todo respeito.